Olá guris e gurias, tudo certo com vocês? Olha só, estamos aqui hoje com Business Tour e a história é o seguinte Tava eu aqui de boa, jogando Space Engineers com o Thiago, ele me ensinando a fazer as coisas De repente deu vontade da gente competir em alguma coisa Bom, como ele não joga CS, eu falei, bora jogar um negócio diferente Bora jogar Business Tour, porque eu pensei, pô, eu sou campeão mundial de banco imobiliário <risos> Falei, vou dar um pau no Thiago no Business Tour ah, mas cara, a partida foi intensa, foi legal. E vocês vão poder acompanhar no vídeo, porque já que eu ia jogar, eu fui gravar, né? <risos> Fazer o quê? Mas antes de mais nada, já dá aquele clique maroto no botão do like aí embaixo, no joinha, porque isso ajuda muito na divulgação do vídeo. Se inscreva no canal se não for inscrito. E, e, e agora sim, bora pro vídeo. E aí? Monarca aqui. E bem-vindos a mais um vídeo. <risos> ai, ai. Entrei aí? Entrou. Partida, pode ir? Pode. Sem roubar, hein? Pode clicar aí, preparado. Clica aí na partida. Arr, como é que rouba aqui? <risos> tipo assim, quando é o um jogo de tabuleiro, você. Tá, tá co viciado. Você coloca as cartinhas embaixo do bolso. Cadê esse aqui é minha cara, ó? Com a câmera. Eu sou igual, só que verde. <risos> Vou nem percebi. Eita! saca. Caralho, futebol pra caramba! Nossa, só dois. Foram três, não? Foram três, por aí, ó. Xi. Ah, é três, top, top. saca e. Chico. Aham. Uhum, Doze. Sorte. Caralho. Tá roubando, tá vendo? É, cheat. Caralho. Não tá empatado. Que cidade que você vai me oferecer? É porque eu posso jogar outra vez? Porque você tirou doido duplo ah, que legal, Pronto, Caraca, pai é pensa, minha Já tá do outro lado do mapa Tô parando na ilha perdida Que ilha perdida da Não faço ideia. Nova York. Que isso? Selecione a ação. Tem que jogar, não? Eu tô preso. Ah, eu só vou sair daqui se eu tirar um duplo. Sério? Que merda. Ai, caem impostos. Caralho. Caralho. 63 mil de impostos. Sacanagem. Ou, dois. Eu pago, ou eu pago 2 mil, 200 mil, ou eu tiro um duplo. Ah, você tá com 2 milhões ainda? Ah, tirei um duplo. <risos> sacanagem. Ah, <risos> <risos> oh, comprou o chip. O chip. É, sacanagem. Ai, merda. <risos> Ah, quando passa ali, ganha dinheiro, né? Aham. Uhum. Foi quanto? Foi 300 mil? Nem vi. Foi. Uhum. Tem que ser, senão você fica pobre, pô. Quase! Parei na partida. Legal. Agora tem que ser milímetro. milímetro É, porque se eu gastar dinheiro demais, eu vou. e eu cair uma propriedade sua eu vou ficar sem nada. Shanghai. Ah, eita. Tem mais nada seu aqui pra frente não, né? É. Eita bosta. É, não, eu fiz merda. <risos> Você comprou minha, minha propriedade, cara? Comprei sem querer. Eita nós. Agora eu tô com dinheiro. Ele já meteu um hotel? Que merda, essa eu perdi. não, não é pra ter comprado ali. Pronto, ganho é de louco também. Meti um hotel em Tóquio. Caraca, 1,2 milhões. <risos> Se você parar que tá ferrado, nem posso mais comprar nada. Vale. Não é só aí não, se eu parar em qualquer lugar eu tô ferrado. Não vou comprar não. Por isso que eu dei uma segurada no bolso aquela hora. Se você tirar um, dois tá ferrado. Né? O meu comprador tá comprando tudo. Comprei um spot ali, um campo de golf. Sorte de novo. Ai, eu vou fazer. Que eu não vou comprar. não. Hum. Cacete. Que sorte é essa? Foi azar. <risos> que sorte. Eu tenho quanto de dinheiro? Eu vou lançar. 800 Ai, quase. Deu cinco e seis. Por um. Ah, cai na sorte. Vamos ver. Como é que você cai na sorte? Com dois dados. Ah, caiu. Tinha sorte do outro lado. Nem vê. O que essa carta dá? O que você fez? Cortei a eletricidade do seu hotel. Ah, <risos> por três rodadas? Aham. Uhum. Que merda. <risos> Aí se você parar lá, não dá nada. Não dá nada, zero. Puta merda. Puta merda. Eu vou. Eu vou pagar. Desisto. <risos> Porra! Ainda bem que é barato. Pô, dá uma gorjeta aí. Quer que eu compre esse terreno? <risos> Olha só. Caiu no um hotel? Uhum. <risos> Olha só. <risos> que merda. Perdi um milhão e duzentos. Ia ganhar o um jogo eu, agora. Eu ficar te devendo, <risos> Os três rodados inteiros. Eita, paguei caro demais. Tô ferrado. Pronto, se eu em Chicago agora eu vou à falência. Só perto de obter o quê? Não sei, não deu pra ver. Ainda bem. Não tens dinheiro suficiente. Ah, tô sabendo. Merda. <risos> Olha aí na ilha. Não, esquece. Vai embora. Vai embora, filho. Vai. Ah, não é? Três, três rodadas? não ter que dar três voltas no mapa pra poder abrir meu hotel? Uhum. Saco. Ah, fala sério. Eu vou quase todo o meu dinheiro. Caraca, tô preso aqui. Pronto, agora se cai no chip em Chicago, eu vou falência. O lado bom de estar preso é que você não perde dinheiro. Não comprar nada. Dupla, é isso? Na última rodada, não foi uma dupla, né? de novo? Uhum <risos> Volta ao Mundo mas o que, é foda O que que o Volta ao Mundo dá, que você parou aí e cai ficou? É, deixa eu escolher um lugar pra ir direto Que que é? Posicionar o quê Campeonato Mundial Escolha uma cidade pra, delos, pra se deslocar Sei lá é... Ah, tá é Aqui Porra, vai comprar essa linha inteira? Eita, Demoli Ei, Ih, agora é impossível não te pagar aluguel Por quê? Você comprou a, a lateral inteira, pô? Que tem gasta quanto? Tem propriedade sua pra frente? Tem, não tem? Tem só um o Anice aí, ó. Então, nós lascou. É uma bosta. Ah, perdi. Por quê? Não, tô com quarenta mil. Tirou Nossa, uma dupla. Nossa, que sorte. Ah, agora eu perdi. Hum, não importa. Ai, perdi. Puta merda. Não, tu é. pode vender uma casa por Posso? aí. Posso? Uhum. Paga quanto de impostos? 240, 300, 300, 200. Eu tenho 40. Droga. Vender Londres. se jogo tá de sacanagem comigo. Progresso da, progre da proeza. Uhum. <risos> Pô, comprou a lateral inteira. Eu? Que uhum. Quem pode ficar Thiago está perto de obter o um monopólio. Caralho! <risos> monopólio. Ai, caiu em Pequim. Ô, oh, vai comprar um negócio? Vou nada. Deixa ele quietinho aí. Vou ter mais aluguel pra pagar ali do lado que eu tô até vendo. Ai, peraí que eu pedi. o que deu? Caí em Nova York. Uhum. Relaxa que o dinheiro vai voltar pra você já já. <risos> Nossa. De novo? Ai, que droga. Segunda vez que você cai. Caraca, de novo, só eu que vou jogar esse negócio? Ah! ah que é isso? <risos> não entendi. O que, que houve? Bora lá. Sai um 5. Sai um 5. Sai um 5. Ai, sai um 7. Saco. Por que, que eu fui pra ilha, cara? Eu não entendi. Então eu não sei. Porra, nem gostei, não. <risos> Chicago. Tô sabendo não tenho dinheiro suficiente. Uf. Não ah, a última comprar. vez que eu tirei duas assim, eu vim parar na ilha. Hein? Ah não, eu tirei foi três, né? Uhum. Três seguidos. Tô ficando preocupado já. Eu já gastei to todas as duplas que eu tinha de, de gastar, porque vai ser que nunca. Ah, fala sério! É, dá dinheiro, dá dinheiro. Toma mais dinheiro pra você. Ei, apesar que você não foi muito inteligente, não Xangai. Você vai ficar rico aí, preso. Eu vou falência já já. Olha só, Thiago é um, é um viado mesmo, né? Saiu? Nós. Perca a propriedade para ser adversário. Hum? Destruiu o que? Opa, teu hotel quebrou, cara. Ah, oh. não! Que coisa. <risos> o hotel caiu ali. <risos> oh Que posta ganhei o jogo. Ah, não ganhei não, não posso comprar esse negócio não. Acredito nisso, não. Dupla. Eu vou cair aonde? Não tenho dinheiro pra pagar. Pega o time. Não acredito que eu tô perdendo no banco, no banco imobiliário. Mas esse negócio já rolou. Eu já cheguei a ficar com esse dinheiro. Já esqueceu. Uhum. Perdi meu hotel, cara. Eu Super hiper, Mega Master basta Hotel. Nossa. Você vendeu Dubai? Uhum. Sem graça. Lado bom que eu tenho dinheiro. Não, é seu Dubai, entendeu? Então, eu sei. Você vendeu minha Dubai. Uhum, só que se eu pegar ela de novo agora, eu ganho o jogo. Sério? Aham, uhum, se você pegar todas as ilhas paradisíacas, você ganha o jogo. Ah, que merda. Tu não leu o não, tutorial, Não, li, né? não. Deixa eu comprar Bali, já já. O que eu falei? Mas eu acho que não dá pra comprar, acho que... Você só paga imposto. Pra comprar tem que ser com cartinha, igual eu fiz agora. Hum. Ai, cara. Pô, coloca no mercado. Valeu, Dinho. Porra, Falou. perdi, cara. Eu perdi no banco imobiliário, isso foi triste. Hoje não, hoje não, hoje não, hoje de novo, hoje não. Novo, de novo, de novo, de novo. Quer de novo? Aham. Uhum. Ah, me desafia aí, vai.